Olá a todos de novo. No último episódio vimos como criar tracks no Reaper. Hoje vamos explorar um bocadinho melhor as Spanning Laws, a lei da panorâmica dentro do Reaper. Bora lá? Quando há bem um Reaper pela primeira vez... E como vimos ontem, tem aqui a panorâmica. Se carregarmos no botão direito em cima do PEN, vai-nos aparecer esta janelinha e vocês podem escolher ou usar o default de, da vossa sessão, que é quando criam em Project Settings, tem aqui, ok? No meu caso eu estou a usar menos 3 com compensação de ganho. Voltando aqui, eu posso uh, fazer isto. Já vimos ontem que criar tracks é dar dois cliques. Podemos fazer por track, ok? Eu nesta track posso ter uma panning law e nesta track posso ter outra. Uh, tenham atenção que isto altera bastante a forma como vocês vão misturar. Uh, é preferível manterem o, o, vosso, o vosso projeto com as pistas todas por igual, ok? A não ser que seja algo específico queiram mesmo alterar. Uh, vamos ver. Vou gerar aqui um clique... Neste, neste tempo, vou aqui click source, e vamos ouvir como é que altera a forma como, quando fazem panorâmica. Eu gerei este sinal e agora vou fazer um loop e vou... vamos ouvir, este sinal está ao centro, vai mais para a esquerda, ou para a direita, ok? Se eu alterar e meter a zeros, sem compensação, Reparem que a informação que está ao meio mantém-se. Só 100% para a esquerda ou para a direita é que vão ter alteração. E o volume baixa. Se eu voltar a meter por default, vejam aqui no meter, ao centro, o meu pico máximo é de menos 6. Quando meto totalmente para um dos lados, é menos 3. Aqueles 3 dBs que metemos ali, são, são essas as alterações que acontecem, ok? É muito importante, porque altera mesmo a forma como vocês vão misturar. Existe aqui mais uma opção, que é no pen Mode, ok? Portanto, se nós deixarmos isto em default, e mais uma vez... É no Project Settings que vai acontecer. Eu uso Stereo Balance Mono Pen, ok? Vai ter apenas um sliderzinho para vocês controlarem ou para a esquerda ou para a direita, mas também podem fazer, passar por cima dessa configuração, não é? se clicarem em Override, deixamos os menos 3 compensação, e temos aqui outros modos de pan. O Stereo Balance é o que estou a usar. O Stereo Pen vai-vos aparecer aqui mais uma opção. O que é que esta opção faz? Tem a ver com a abertura do Stereo. Portanto, com este, com este Switch vocês conseguem controlar uh, se, vai, se o sinal se vai manter sempre Stereo ou se querem que ele fique mais apertado em Mono. Ok? E vamos ouvir. Completamente ao centro, normalíssimo, quando importaram. Estamos a alterar a informação do estéreo. Reparem, full e mono. Okay? É uma, fun uma função muito útil e que evita estar a instalar, em pl instalar plugins de, de terceiros para fazer esta função. O Reaper já vem com ela incluída. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever, dar like e partilhar. Okay? Obrigado.